Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero apresentar para vocês os três cartões que eu uso da América Express. Os três que eu mais uso né, do América Express, é, juntamente com as estratégias que eu monto para mim junto ao mercado e queria compartilhar com vocês os meus três cartões da América Express que eu uso, eu tenho mais outro, cartão mais dois Amex, o Blue e outro Gold, o Gold do Santander e o Blue... É, do americano, mas eu quero mostrar para vocês esses três cartões que são os que eu mais uso, porque o blue eu só uso quando eu viajo para fora do Brasil. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, como vocês sabem, o nosso canal chegou também já nos Estados Unidos. Aí. Nós também ajudamos os membros aí a solicitar os cartões americanos. Como bem, eu tenho aqui o cartão, por exemplo, o Platinum Card Metal, que é esse cartão que vocês estão vendo. Né? Já mostrei ele, temos um blog mostrando o peso do cartão. Temos também o Gold Card, que é um cartão que eu uso estratégico também. E o cartão Platinum Delta Sky, que é um cartão é, de metal também. Da Delta, né? E o cartão que vem junto com o The Platinum Car Priority Pass na versão Select, que é essa versão aqui. Já vou explicar para vocês também. Bem, esses três cartões eu uso de forma estratégica, tá? Para ganhar milhas, acúmulo de pontos baseado a estratégia para cada cartão do América Express. Bem, vamos então conhecer primeiro o Delta, que é o mais novo cartão que eu tenho eu estou usando ele agora de forma a conseguir ganhar os pontos bônus de 90 mil pontos bônus Delta é, junto ao programa da Delta Sky, tá? Bem, quando eu contratei esse cartão, esse cartão, os seis primeiros meses, eles te dão um bônus de boas-vindas, né? Então, você poderia gastar, é, eles têm uma meta, né? Eles têm uma meta, para mil dólares por mês, atingindo os seis meses, você ganha 90 mil pontos da Delta, né? Bem... Para acontecer isso, logicamente que algum cartão ou outro tem que, de você tem que deixar de, de usar para poder completar a meta do cartão. Por exemplo, como vocês sabem, eu estou na no desafio do Tudo Azul Vis Infinite para bater a meta e alcançar os 50 mil pontos do Company One pass, né? O do Diamante, com certeza eu vou bater porque eu transfiro geralmente os pontos de outros cartões para ele, então a quantidade que é transferida atinge. Tranquilamente o companhão pés do Diamante e também do Tudo Azul Infinite. Então a gente tem que usar um pouco de estratégia aqui: é colocar o acelerador no Tudo Azul para poder bater a meta rápido e sobrar o espaço para você usar o cartão do América Express. Como o do América Express Platinum Car, eu já bati a meta, então eu não tenho obrigação de gastar com ele para ganhar pontos, porque eu já tenho os pontos qualificáveis garantidos pelo América Express. Então eu estou focando no da Delta. Por que da Delta, Leandro? Porque caso eu queira viajar com a Delta para algum lugar que eu vou é, contemplado com a Delta, eu teria esses 90 mil pontos bônus mais os pontos que eu uso o cartão. Então eu posso usufruir do benefício de viagem grátis através da companhia Delta. Como agora, por exemplo, que eu estou indo para Miami no mês de maio, eu estou indo de Miami para Orlando através das milhas da Delta, de graça sem pagar nada, com os pontos que eu já, que eu já alcancei deste cartão usando no dia a dia tá? então uma das estratégias desse cartão da Delta é esse, um dos pontos positivos do cartão é o acúmulo de pontos acelerado através de compras de passagem aéreas e seus parceiros da Delta, só para você ter uma ideia ele vai me dar do, ele, ele me dá dois vouchers para poder levar acompanhante junto à sala VIP da Delta e assim eu irei fazer na viagem que eu irei de Miami para Orlando Eu vou mostrar para vocês ah, o, o voucher que eu, que eu ganhei Usando, é, eu posso estar com esse cartão na sala da Delta E o voucher que eu tenho, pra, mais, dois vouchers por ano Para poder levar alguém junto comigo na sala da Delta Sem pagar nada também, tá? Bem, o cartão ele é feito de metal, é um cartão americano é, Eu consegui ele através é, de uma emissão Através da, das dicas que eu trago para vocês aqui no canal Justamente como conseguir esse cartão E logo logo, é, dentro de alguns dias Eu estarei divulgando também Um contador lá nos Estados Unidos é, Para poder ajudar vocês a solicitar o cartão Para vocês, muito mais fácil também Através, é, você tendo um, um, um contador Com os dados Que vai facilitar para você aí, a, O seu score americano A pedir um cartão como esse também tá? Então fica ligado que eu vou divulgar para vocês também Essa informação Pois bem, o Delta eu uso nessa estratégia Para poder ganhar os pontos então Para a Delta e poder usufruir essa lavinha da Delta também com esse cartão. Eu acho ele fantástico e muito bonito, por sinal, esse roxo, né? É muito bonito, desenhado com preto, essas, essas linhas aqui da Delta, ele é muito bonito. É um cartão muito bonito mesmo. É lindo demais. E eu posso solicitar três cartões adicionais grátis na versão Platinum, é, de, aquela versão é inferior a essa, tá? Mas também eu posso pedir três cartões naquela versão tranquilamente, tá? O American Express de Platinum Car, eu alguns meses eu não uso ele, tá? De vez em quando eu fico sem usar mesmo, mas ele me dá os bônus é, que eu preciso durante o tempo que eu tenho esse cartão. Então, por exemplo, é, Uber quando eu vou para fora lá, Miami, Estados Unidos, tal, eu uso o Uber através desse cartão de graça, né? Eu ganho 15 dólares por mês neste cartão. É, no Walmart eu ganhei 40 dólares usando na rede do Walmart. Então, quem, quem tem esse cartão vai no Walmart, faz uma compra de até 40 dólares, ganha de volta esse valor. Então você gasta 40 dólares e não paga nada, é de graça, porque volta para você no seu extrato. Né? 200 dólares eu já usei, tanto no cartão adicional quanto no titular, para cadastrar o Global Entry. Então eu ganhei, eu, eu paguei 100 dólares e ganhei de volta na fatura 100 dólares, ou seja, não paguei nada, saiu de graça. A inscrição no Global Entry é minha. É, é por isso que eu estou indo para Miami para fazer a entrevista através do Global Entry, né? Então, 200 dólares com mais é, o adicional não pagando idade, o gold, então 200 dólares com mais 40, né? 240 e no hotel é, que eu vou viajar eu posso ficar duas diárias e pagar a diferença. Então, com 200 dólares que eu ganho de presente desse desse cartão, então são 200 dólares por ano usando esse cartão em rede de hotéis é, de adquirida pela American Express no Travel. Da Amex, tá? Viagens, eu vou lá, faço reserva, pelo menos duas diárias e 200 dólares volta para mim de presente junto aos hotéis indicados da Amex, tá? Então seria 200 com mais 200 com 400, com mais 40, 200, 440 que eu já ganhei de, praticamente de, de retorno desse cartão. E também na aeronave, eu tenho aí, por exemplo, na American Airlines, que eu cadastrei a American Airlines. Quando eu viajar de American Airlines e eu pegar, por exemplo, uma, uma cabine econômica, eu posso tentar dar upgrade e pagar a diferença. Caso o valor seja 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares, eu posso dar upgrade também para a cabine. Se eu estou na econômico, que é a Executiva, eles me dão 200 dólares para usar, para poder pagar bagagem, é, upgrades, é, produtos dentro da aeronave e tudo mais. Então eu posso usar mais 200 dólares da American Airlines total. Então tem 600, com mais 40 que eu já usei, 640. Tá? Se eu voltar agora para os Estados Unidos, que eu vou de novo. Vou ganhar de novo mais 15 do Uber. Então, já ganhei 15 quando eu fui. 15 de novo, são 30. Então, são é, é, dois, 200 do Global Enter, 200 do hotel, 200 é, do, da aeronave. São 600. Com 40 do Walmart, 640. Com 30 do Uber, 15 que eu fui a primeira vez, e mais 15 agora. São 60, praticamente. a Anuidade do cartão já foi paga. E é assim que eu deveria fazer todo ano para poder usufruir e não pagar a anuidade desse cartão. E o bom desse cartão é que os pontos que eu uso dele vai para a Membership Rewards, e eu posso transferir para qualquer companhia aérea é parceira do Membership. Uma delas é Emirates, por exemplo, eu posso transferir para os hotéis parceiros como o Chase, o Hilton, o Bonvoy, que são parceiros do American Express. Eu posso trazer os pontos para as companhias, aquelas mais tops, que nós não temos no Brasil, transferir para a América é, pelo membership através dos seus parceiros. E um dos pontos positivos desses dois cartões é que ele não cobra taxa aqui no Brasil nem em outro país, ou seja, eu posso usar ele aqui, não tem OF, não tem spread para pagar os gastos do cartão. O que eu vou pagar, logicamente, é uma transferência é, para a conta que eu uso é a Nomad, e na Nomad eu pago aquela taxa de transferência e a taxa de, de conversão do spread, Então, ou seja, é isso que eu vou pagar para a NOMAD, mas mesmo assim é muito mais barato que pagar 5,38 de OF, como acontece no, nos cartões do Brasil, que não tem como escapar, qualquer cartão de crédito você vai pagar 5,38 e eu não pago nem OF e nem spread, por isso que eu uso o cartão aqui no Brasil e também uso ele fora do Brasil para poder levar vantagens para não pagar essa taxa de IOF e spread que nós temos no país. Tá? Então, e o Gold que eu uso aqui, esse Gold eu uso baseado a compras em restaurantes. Porque toda vez que você usar ele em restaurantes, a pontuação dele é maior do que o próprio The Platinum Card. Portanto, eu uso o cartão Gold baseado na estratégia de conseguir aí mais pontos em restaurantes na hora de pagar Então, esses dois cartões, sempre andam juntos. Restaurantes é o Gold e nos demais locais, o Platinum, tá? No entanto, os pontos, tanto do Membership do Gold, o Gold, quanto o Platinum, vai para a minha conta. E eu decido para onde que eu vou mandar os pontos Membership. Já o da Delta, não. O da Delta, ele vai direto para a companhia Delta. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona o aplicativo da Delta, e como que para vocês poderem ver os vouchers que estão cadastrados ao Delta, tá? E caso eu consiga atingir os pontos do medalhão, eu também dou status medalhão através desse cartão, tá? Vocês estão vendo aí no aplicativo que eu tenho 7 mil pontos da Delta, né? Já, já usei 16 mil para poder viajar para Miami Orlando, né? De Minas. E aí vocês estão observando aí que eu posso é, dar um status, né? Do medalhão atingindo essa meta que eles estão me colocando aqui, né? No silver seria 3 mil dólares e no platinum seria 22 mil dólares. Lógico que eu não vou bater essa meta, para o um nível medalhão, então aqui só está constando isso, mas eu não vou conseguir de jeito algum essa, esse status, tá? mas eu sou medalhão Silver junto a Delta, tá? só para que vocês vejam como que seria aí, e lá na parte de Vouchers, eu vou mostrar para vocês, o que, que aparece no Voucher? Aparece que eu sou medalhão Silver, então vocês observam no aplicativo que aparece, é Silver Medalhão, Leandro Vieira, SkyMiles Number, né? é o Certificado de crédito e Vouchers, em Voucher, se eu clicar aqui, vocês vão poder ver comigo que eu tenho direito a dois passes livres, que é de janeiro a dezembro. Então, vocês estão vendo que no aplicativo da Delta, você vê Delta Sky Club One Time, é que eu tenho dois passes livres para usar a sala VIP da Delta. tá? Então, isso tudo pelo aplicativo da Delta, que vocês estão vendo junto comigo aí. E, logicamente, quando eu clico em ver as minhas passagens, eu tenho que mudar prioridade, por exemplo, nesse, nesse voo que eu irei fazer, a Delta, ela está me convidando, né? no caso, para que eu faça é, um, um upgrade é, com milhas ou é, com pontos através é, do status aí para o segmento. Por exemplo, eu quero dar um status upgrade 7.900 milhas, eu conseguiria dar o status aqui, por exemplo, para a First da Delta. né? Então, se eu quiser mudar meu a minha cabine para a First, eu posso fazer através de milhas ou em pontos, tá? E já no American Express, o Platinum Car, que eu vou mostrar para vocês, eu tenho também como é, visualizar aqui os meus benefícios de membership. Né? Então, no caso aqui eu, eu sempre transfiro os pontos para o Bonvoy, por isso que eu tenho uma quantidade de pontos legal ao Bonvoy, porque eu uso muito o, os pontos que caem aqui no Amex. Eu transfiro para o Bonvoy. Vocês estão em 3.743 pontos membership que é devido à quantidade que eu já tirei e mandei para o Bonvoy uma promoção de 1.2 que estava acontecendo com a América Express perante essa promoção, tá? Então são os três cartões que eu uso e o cartão SELECT que eu tenho aqui é baseado também ao cartão América Express, o The Platinum cartão. esse cartão, ele vem junto com esse cartão SELECT que me dá acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass e também é, com dois convidados por visita, tá? Então, Cartão e me dá esse status para usar a sala Centurion Ilimitado e, e também as salas é, parceiras do American Express, com a Virginia e outras salas que a American Express tem, e também a sala através do Priority Pass. Por exemplo, eu posso usar a, é, a sala Plaza Premium em Orlando com esse cartão aqui, é, American Express, do americano. Eu posso usar as salas também Plaza Premium, é, parceiras, através do Platinum com o Priority Pass. E por aí vai, né? Então, e a sala Centurion, ilimitada. Eu posso solicitar até três cartões adicionais através desse cartão Gold, sem pagar anuidade, na, na versão Gold. Então, o Platinum emite três cartões grátis na versão Gold, tá? E o Delta, três cartões na versão Platinum, tá? De graça também. Portanto, tá aí os meus três cartões que eu uso, o estratégico, América Express, aqui no Brasil e fora do Brasil também, pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. para um os abraços, então... Fábio Barba, um grande abraço. Joelson Rodrigues, um grande abraço. Douglas Reis, um grande abraço. Flávio Roberto, um grande abraço. Manuel Neto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.